Senhores, está funcionando! Nós temos que examinar primeiro tá a tá? o Tem que examinar o dados, né? Eu para Examinar primeiro, né? Para ver a verdade para essa casa. Chega! Mais uma fala dessa e os deputados do DEM vão se retirar da votação. Eu quero fazer um apelo aqui, deputado presidente Francisquini, vice-presidente Biaquices, a todos aqui que fazem parte do partido, do governo, aqueles que se dizem e que estão né, no centro, e mesmo os da oposição. Já deu essa discussão, não é possível que nós fiquemos usando, nós não, a oposição, de todos os meios procrastinatórios, simplesmente para empurrar um pouco mais essa discussão com a barriga. Agora fala-se da questão dos dados, que é a sigilo. Sigilo... Nos dados da Previdência. Não há sigilo nos dados da Previdência. Essa aqui é a CCJ. Ah, é o aqui se discute é secreto, a constitucionalidade. Pô. Eu acho que eu não tenho que dará aula para ninguém aqui. Aqui se discute a constitucionalidade do processo. O Rogério Marinho deixou absolutamente claro que todos os dados serão entregues Era assim que for instalada a comissão especial. Eu pergunto e eu faço aqui uma pergunta não só para a oposição, para todos que estão aqui. Se nós entregássemos dados, todos eles, nesse momento, tintim por tintim, a oposição votaria pela nova previdência? Votaria pelo relatório? Não, não votaria, não, o que prova não, em absoluto que não, não isso é procrastinatório. Nós vamos, nós vamos senhores, está os dados. ficando feio. Nós vamos senhores, está ficando feio. Está ficando feio, feio. Para garantir a palavra, para ter por nada. Tem que examinar os dados. os dados. Tem que examinar o dados. Está ficando né? feio para presidente. a CCJ. Examinar primeiro está ficando feio para essa casa. Chega! Vocês vão entender que a população Quer que essa comissão trabalhe e não fique simplesmente procrastinando. Não Alguém acha bonito um papel como esse de procrastinação o tempo todo? Nós temos aqui a maioria que quer votar. Vamos discutir no voto! Para que vote contra, tudo bem! Mas vamos discutir isso no voto! E não numa série de conversa fiada que não se sustenta, não tem base! Essa mesma oposição que foi governo agora, é live, no passado recente, é... não trouxe dado é nenhum sobre os números da Previdência. Então agora fazem-se de paladinos, sabe-se lá do que, da calculadora previdenciária, para vir até aqui e empurrar esse trabalho com a barriga. Nós temos uma maioria que quer votar. Está aqui. Está aqui a votação de inversão da pauta. Isso aqui significa que nós queremos antecipar essa discussão. Antecipar não, né? Porque está atrasado demais. Nós queremos votar. Nós queremos dizer à população brasileira o que cada uma aqui pensa. E como é que se diz isso? Se diz no voto. É no voto que se diz. Então a oposição quer votar contra? Muito bem, vote contra. Mas tá deixe aqueles que querem trabalhar pelo Brasil, trabalharem, votarem, antecipar e fazer o texto andar aqui nessa comissão. Dar os dados. Não é possível. Semana que vem... Tem mais um feriado aqui, e aí, a gente vai empurrar mais 15 dias isso pra frente? Vamos! O Brasil não aguenta, por que vamos? Vamos sim, Vamos, porque a oposição não está preocupada com a riqueza do país, em gerar riqueza, em gerar emprego. A oposição está preocupada em olhar nos olhos desse povo que está nas ruas, na rua da miséria, na rua do desemprego. Aliás, tudo que foi criado por essa oposição quando foi governo. Não há essa preocupação. A preocupação é em fazer esse tipo de discurso aqui, que mais parece jardim da infância contra a população Ei, brasileira. Está noção. na hora de levar o Brasil a sério. Nós queremos Comece votar. Pelo presidente da Nós República. queremos votar. O PSL é de quer votar. Bolsonaro. O DEM já falou que quer votar. O PSDB já falou que quer votar. O PSC já falou que quer votar. O MDB já falou que quer votar. Que quer votar. E aí? A gente vai ficar aqui. Por quê? Porque tem um grupo que sabe apenas fazer barulho. Vamos discutir questões de mérito na comissão especial. É o um rito de desta líder. casa. É o rito desta casa. É, é de pela a aí pela Olha, deputado. não adianta. Deputado, só um minuto. A palavra está assegurada com a deputada Joyce Assema pela liderança não ter ela pela, pela colaboração com a Polícia Vamos outra. chamar a deputada Jorge para a liderança pelo menos da oposição. Ouçam. Olha, presidente, para encerrar, Pode, é, eu volto aqui dela, a dizer que é, preciso, que é preciso responsabilidade com o Brasil. Essa é, sim, a Previdência, a nova Previdência, a reforma que cuida dos mais pobres e tira os privilégios dos mais ricos. Eu ouvi uma parlamentar dizendo, olha, esta Previdência não ataca os mais ricos, ataca sim, cobra os devedores, devedores que ficaram de herança do governo passado devedores, os grandes frigoríficos os bancos, devedores de um governo que fez benesses para os marajás e que prejudicou os pobres senhor presidente, então sensibilidade canja de galinha não faz mal a ninguém em nome da em nome da liderança do DEM os deputados todos aqui me procuraram para dizer que não vai tolerar o governo fazer obstrução enquanto nós que não somos da base estamos aqui empenhados em votar mais uma fala dessa e os deputados do DEM vão se retirar da votação.